Pessoal, eu entrei aqui na, na, no site de, da Caixa Econômica Federal né? E, e eu vi algumas informações realmente que até no vídeo passado eu falei que a Caixa Econômica Federal estaria fazendo o, o, a, o, essa suspensão é, a partir de quem tinha contrato atrasado em 20 dias, mas ela deixou muito específica aqui. Eu vou deixar o link do, de todas as dúvidas que o próprio Caixa Econômica Federal esclareceu, estou falando aqui no vídeo para vocês sobre essa paralisação, tá? E no final desse vídeo, eu vou, eu vou dar a minha opinião e explicar um pouquinho mais se você deve ou não fazer esta, esta pausa no financiamento, tá? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou dar o meu ponto de vista e vou esclarecer para você algumas coisas que talvez você não esteja se, atent, se atentando, né? Se você não está é, tá alerta, para o que realmente está acontecendo com esta paralisação. A Caixa Econômica Federal ela está permitindo, tá? Todas as pessoas que têm CDC, né? Que é o financiamento lá, o empréstimo em CDC, crédito, é, crédito pessoal, crédito consignado, é, financiamento habitacional, financiamento do crédito imóvel próprio, que é aquele home e kit, tá? Todos esses contratos podem ser solicitados a pausa durante 90 dias, ou seja, 3 meses. Guimarães, a Caixa tinha falado que seriam 60 dias e eu fiz bem no início e pedi 60 dias. Como é que vai funcionar? Vou ter que entrar em contato novamente para poder solicitar o prazo para mais 30 dias aí para completar os 3 meses? Não precisa. Se você já solicitou, você vai receber aí uma notificação e vai ser estendido o prazo para 90 dias não vão até as agências, tá? Como nós estamos em época do coronavírus, é, so é solicitado para que a gente realmente fique em casa e todo esse procedimento pode ser feito através do, do telefone, pode ser feito através do site, pode ser feito principalmente através do app, que é o, a caixa habitação. É simples, a tela que vai aparecer para você no teu celular que é ali a pausa quando você clicar em pausa já vai solicitar automaticamente ali a informação com detalhes escrito como é que vai funcionar essa pausa é só você clicar ali realmente em, em, em aceitar a pausa confirmar e para pedir sms você vai receber no teu celular todas as informações a caixa está solicitando até três dias úteis a resposta de dessa solicitação de quem for fazer agora para três, três meses é, para três meses quem já fez um vai receber uma confirmação que foi prorrogado para três meses. Mas se vocês precisarem da, dos endereços das agências, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Não tem mistério nenhum para poder fazer isso. O que está é, acontecendo é justamente porque todas as pessoas estão fazendo o pedido de uma vez só, várias pessoas ao mesmo tempo, uma enxurrada de informações onde está acarretando aí no atraso um pouquinho. Às vezes você não vai receber em três dias aí a confirmação do sms pode levar aí quatro cinco dias até sete dias fique calmo que todas as pessoas que fizeram as solicitações elas serão atendidas lembrando que um outro detalhe a caixa econômica federal é o único banco que está aceitando o pedido de solicitação de pausa nesses contratos mesmo que você não esteja em dia todos os outros bancos que existem de financiamento habitacional, todos eles estão solicitando que você seja pontual, não pode ter parcela atrasada. Vamos lá então pessoal, é, eu quero falar para vocês que estão fazendo a pausa, ou que estão pretendendo fazer a pausa, a minha opinião a respeito desse desse desse assunto é a seguinte: como é que vai funcionar? Se você pausar a tua a tua o teu financiamento durante 60 dias ou 90 dias, que seja no banco que você tem, que você está fazendo essa paralisação para financiamento habitacional, muitas pessoas estavam perguntando se vai ter é, vai ter juros, vai ter multa, né? Como é que funciona? Não vai ter multas, tá? não vai ter multa alguma para você prorrogar esse prazo ou seja para você adiar pausar para não pagar agora nos próximos dois ou três meses porém este valor que você estaria pagando vai ser acrescido no seu saldo devedor exemplo você deve 100 mil reais para o banco e você tem três parcelas que você está adiando de 500 reais então 1.500 reais vão ser acrescido na tua parcela de do teu saldo devedor de 100 mil reais então você vai estar devendo no final dos três meses, é, um R$ 101.500. Mas eu vou conseguir prorrogar para mais tempo para não ter meu, minha parcela é, aumentada? É possível desde que você não esteja utilizando o prazo máximo do financiamento. Eu já vi algumas pessoas dizendo aí no, em outros canais, que não vai ser possível, que o, o saldo vai ser incorporado, daí vai ser dividido e o valor da parcela vai aumentar. Está certo, e essa informação realmente é verdadeira. Na Caixa Econômica Federal, a informação que o site deixou aqui é que se você fez o financiamento, em que é o prazo máximo do teu financiamento é 30 anos, e você fez em 30 anos, ou seja, em 360 parcelas, não vai ser possível fazer em 363 parcelas, você já pagou lá... 10, né então você entendeu né então se você fez no prazo máximo não vai ser possível agora se você tem o teu prazo máximo é 30 anos 360 mas você fez o teu contrato em 10 anos por exemplo 120 meses vai ser possível por mais que você já tenha pago algumas parcelas alguns anos você vai poder prorrogar esses três meses ou seja vai estar no saldo devedor, mas você vai poder pagar em, vamos lá, tá faltando é, 200, 120, 100 parcelas, 103 parcelas, tá bom? Entendido? Mas como a maioria de nós brasileiros não temos essa, essa, não fazemos financiamento dessa forma e sempre no, no limite, então como é que vai funcionar? Vai ser jogado no saldo devedor e este valor vai ser é, depois Três meses você não vai pagar, vai ser diluído né, nos, nos valores das parcelas. Isso quer dizer que as suas parcelas vão, sim, aumentar um pouquinho e, obviamente, que vai ter correção, porque o saldo devedor tem incidência de juros. Então, se você pagava 500 reais você vai pagar aí 520 reais mais ou menos. Isso aí é muito mais do que os dois do que os, os 1500 realmente que eu pagaria sim realmente é muito mais mas ele é menor do que você deixar atrasar a tua parcela para pegar o empréstimo é que é, é com, com cheque especial que é 8% ao mês. Né, para poder pagar essa parcela atrasada. Então, a minha opinião é não deixe atrasar, se você não pode, é, é, não consegue pagar, pra, você precisa desse dinheiro para ajudar em algum outro pagamento essencial de luz, água, comida, por causa desta quarentena, então a minha opinião é você não deixar atrasar ou suspender o pagamento, né, deixar suspender e pagar essas parcelas é, mesmo que seja um pouquinho mensal e os juros bem maior no final, que vai dar lá mais, muito mais do que 1.500 que você pagaria, a minha opinião é você realmente suspender e deixar é, o, o pagamento dessa forma e não atrasar pegando cheque especial. E obviamente que eu já acabei dizendo aqui é, a, a respeito de como vai funcionar a parcela, né, que vai ter sim Incidência de juros porque está dentro do saldo devedor. A minha opinião: se você realmente tem condições de manter o seu contrato de financiamento e você pode pagar a sua parcela, que você não faça a suspensão. Eu tô vendo muita gente que, por exemplo, tem condições. Não tô falando de pessoas que não podem e não têm dinheiro para poder fazer a manter o contrato de financiamento. Tá, eu tô vendo pessoas que têm condições de manter, tá recebendo, tem uma reserva. Tem uma, uma, uma organização financeira muito tranquila e mesmo assim solicitando o, o, a, essa, essa pausa para poder se beneficiar do, dessa situação. Eu acho isso um erro tremendo. O meu interesse sim é te instruir, porque desta forma você está deixando de pagar três meses do teu financiamento de R$500,00, você vai estar tá deixando de pagar R$1.500,00 e você no final vai aumentar o teu, o teu, esse valor de R$1.500,00, para praticamente aí quase dobrar nas parcelas futuras. Então, a minha opinião é não faça o, a pausa do financiamento se você tem condições de manter o teu financiamento em dia. Isso não é só para o financiamento habitacional, isso para todos os outros é, é, é, contratos que você tenha, CDC, financiamento habitacional, empréstimo pessoal, de qualquer forma. Se você tem dinheiro, mantenha o seu contrato dessa forma. É isso aí gente, o vídeo de hoje é para esclarecer as dúvidas da Caixa Econômica Federal. Se você tem alguma outra dúvida, escreve aqui embaixo para mim, eu vou estar lendo todas as, as dúvidas, as perguntas, e na medida do possível respondendo o mais rápido que eu puder. E eu vou ficando por aqui, e antes de ir embora, eu quero pedir para você clicar em gostei do vídeo, se você gostou desse assunto, e clique aqui embaixo em se inscrever no canal, se você não é inscrito, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo até o final agora desse ano que são 30 mil inscritos. Eu vou me despedindo por aqui, meu nome é Márcio Guimarães e vejo você no próximo vídeo.